um dia muito especial para Espírito Santo do Pinhal, para nós do SEBRAE. É um, um dia que nós estamos aqui, um evento onde nós estamos anunciando a expansão do Programa de Desenvolvimento Local é, e a adesão do município à Educação Empreendedora, através do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos. E junto com isso a prefeitura está colocando à disposição do empresariado local mais 30 vagas para as empresas da área de alimentação, 20 vagas para quem trabalha com artesanato e 20 vagas para o comércio varejista. E o que são essas vagas? É um trabalho onde o Sebrae irá atender essas empresas durante seis meses, né, entre consultorias, cursos coletivos, né, desde formação de preço, estratégia de venda, marketing, que é a especialidade nossa. E o grande resultado disso, qual é? A expectativa? Melhorar o planejamento, a administração desse empresário, que ele gere cada vez mais emprego, renda, fatura e mais. E na educação, que esses alunos sejam cada vez mais protagonistas. É, possam decidir, enxergar oportunidades em Espírito Santo do Pinhal. Então esse evento de hoje ele tem grande objetivo formalizar aí para a comunidade pinhalense essa parceria. Mais uma vez entre o SEBRAE, Prefeitura, Associação Comercial e Governança. Então esse é o grande objetivo e a gente está muito feliz aí com esse dia. Quando a criança ela aprende a empreender desde desde pequenininho, ele já vai descobrindo se é ou não é a, a real vocação dele, né? Então, é, eu acho que é importantíssimo a gente conseguir é, descobrir a vocação da criança desde pequeno e o empreendedorismo é uma vocação, né? Você tem que ter vocação, senão você não fica no negócio, né? você não continua empreendendo. A gente vê, vê várias pessoas aí que descobriram a vocação depois de muito tempo, né? Você trabalhando no, no ensino dos pequenos aí agrega muito, né? Você economiza tempo, de repente o cara consegue empreender desde desde mais novo, o negócio dele cresce mais, entendeu? Eu acho que é muito bacana para as crianças nossas entenderem como funciona a dinâmica. Primeiro eu reiterar e agradecer a parceria do SEBRAE com o Espírito Santo do Pinhal. Temos várias trilhas né, fazendo o empreendedorismo é, do micro pequeno empreendedor local, também a nossa feira noturna gastronômica, que é uma referência através da capacitação do SEBRAE, no PDL, o Plano de Desenvolvimento Local e agora, né, dentro das escolas, oferecendo esse empreendedorismo a mais de 1.150 alunos. Isso realmente é gratificante para a população de Espírito Santo do Pinhal, para a administração municipal, que ganha nessa parceria né, a capacitação, de mais de 90 professores do ensino fundamental do nosso município, atendendo a essas mais de 1.150 crianças do primeiro ao quinto ano nas nossas escolas municipais. Nós, educadores do ensino fundamental, estamos muito felizes com a parceria com o SEBRAE, que trouxe a oportunidade de trabalhar através do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, o conteúdo de empreendedorismo com alunos de primeiro ao quinto ano, contemplando assim as habilidades do nosso novo currículo municipal. É através do empreendedorismo que a criança vai aprender a trabalhar com a educação financeira, a aprender essa, é, como economizar ou como abrir um novo negócio. Hoje, aqui em Pinhal, nós estamos dando sequência a um PDL que é um sucesso. Junto com o PDL, estamos trazendo o GEP, pela primeira vez na cidade de Pinhal, não tenho dúvida também que será um sucesso. E juntando essas duas iniciativas, com os jovens, com as crianças, na parte da educação e com a capacitação do lado do, do empreendedor, Pinhal cada vez mais vai se consolidando como uma cidade amiga daquele que empreende, amiga de quem tem negócio, amiga daquele que quer crescer, amiga daquele que faz da sua atividade, a sua empresa e, com isso, melhora a vida na sua cidade.